Talvez você conheça alguém ou você mesma já tenha vivenciado algo neste sentido. As crenças que você adquiriu ou presenciou, ou conviveu durante a sua infância, talvez hoje seja tão real na sua vida que tem te aprisionado a muitas situações. E isso você talvez tenha passado para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, para o círculo de convivência que você tem. Coisas do tipo: eu sou assim, aprendi assim e vou morrer assim. Não vou mudar. Você sabe que isso são crenças tão reais na nossa vida que acabam nos aprisionando de sermos pessoas diferentes, de sermos nós mesmos. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 8 a 10 diz assim: "Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. A gente se estressa, a gente se irrita, a gente se ofende com situações que poderiam ser totalmente diferentes se simplesmente nós nos permitíssemos tirar essa prisão de crenças que nós adquirimos. É, digamos, fácil. Não, não é tão fácil, mas é simples. A solução é bem simples. Precisamos nos despir do velho homem. E isso a gente consegue com a ajuda de Deus. Aí está a simplicidade. Eu não preciso fazer grandes esforços, porque Ele fez o maior esforço por mim e fez também por você. Então tire essa prisão de crenças que você adquiriu. E se renove. Faça de você uma nova criatura com a ajuda de Deus. E que Deus te abençoe.